FreeBSD ser melhor do que Linux Surgiu uma pergunta interessante A respeito do Hammer 2 E a pergunta consistia se o Hammer 2 É melhor, o Hammer 2 Se você quiser chamar assim É melhor do que o ZFS O BTRFS e o XT4 E de cara eu respondi que Não Então nesse vídeo eu resolvi debater Por que ele não é melhor Tá bom Já adianto que melhor não Tão bom quanto? Sim. O Hammer é o sistema de arquivos do Dragonfly BSD. E ele é uma das sugestões de melhorias no desempenho do sistema operacional. É lógico que não é unicamente o único ponto que foi trabalhado para melhorar o desempenho do Dragonfly BSD. Há vários outros recursos, o link está na descrição desse vídeo, vocês podem conferir. Mas um ponto forte foi exatamente o sistema de arquivos. Porque não adianta você trabalhar em várias coisas no sistema operacional, mas o sistema de arquivos é fraco. E não adianta nada você só ficar trabalhando no sistema de arquivos e esquecer das outras partes também. Então, bom, um dos pontos é esse, o sistema de arquivos. E a motivação dele, ele diz o seguinte. Tem um PDF que ele fala que assim, a motivação foi que o Linux tem um monte de sistema de arquivos muito bons mas que nenhum deles, que é até onde ele saiba, vão até onde ele quer ir. Ele adicionou vários recursos e alguns que eu acho interessante mencionar aqui são, por exemplo, esse, esse Instant or Nearly Instant Mount, que assim, ele não precisa de FSCK, se o sistema de arquivos corrompe, ele mesmo automaticamente resolve. Eu acho que isso aqui é um ponto muito interessante que poderia ser incorporado ou implementado no BTRFS. E, assim, os próprios sistemas operacionais microkernel poderiam se basear nisso aqui, porque sistemas operacionais microkernel eles têm daimon que controla o sistema de arquivos. Então, se ele se corromper, outra daimon vai lá e restarta ele. Eu acho mais interessante isso aqui do que o que é feito no é, sistema operacional microkernel Outra coisa, tá, é bom desempenho. Tem esse aqui que é interessante, a habilidade de reotimizar o layout em background. É... No sistema de arquivos, vamos dizer assim, on the fly. Isso é interessante. Tem outra aqui que eu acho fogo. Por exemplo, No Inode Limitations. Olha, eu duvido que tenham conseguido fazer isso. Mas se conseguiram... Bom, parabéns para a equipe do Dragonfly BSD. Ou talvez especificamente o Matt Dillon. E ele levou nove meses para desenvolver o Hammer. E mais nove meses para implementá-lo ao Dragonfly BSD. Tá, e por que que ele menciona uh, Linux? No caso aqui eu coloco duas perguntas. Por que Linux e por que não ele utilizou o ZFS? Por, assim, por que ele desenvolveu o Hammer sendo que o FreeBSD tem o ZFS? Primeiro, nesse mesmo arquivo ele menciona o seguinte, que ele quer portar o Hammer para Linux. E teve até um rapaz que chegou a trabalhar no Hammer, port dele para Linux e tal. Só que era um projeto de faculdade, então ele acabou uh, abandonando. O fork dele está aí para quem quiser dar continuidade bora para o arrebento. A segunda é o seguinte: por que Hammer sendo que o FreeBSD já tem o ZFS? É que na verdade, quando lançou o Hammer, foi o mesmo ano que lançou o FreeBSD com o ZFS. No histórico aqui do ZFS, mostra isso: que o ZFS surgiu no FreeBSD em 2008. Tá, em 2007 eu falava de portar ele para o FreeBSD, mas em 2008 é que surgiu o ZFS para o FreeBSD. E foi exatamente no mesmo ano que surgiu o Hammer do Dragonfly BSD. Os dois em 2008. Foi uma coincidência aí. E incrível, né, que assim, em 2007 foi o ano que se falava muito dessa mudança de sistemas de arquivos. Um, tava o Matt Dillon trabalhando no Hammer, o FreeBSD no port do ZFS para ele. E foi o anúncio do BTRFS. Então assim, basicamente todo mundo já estava tendo percepção da coisa do futuro, né? Então tá, indo para a questão de desempenho, galera. Tem até um benchmark no próprio site do Dragonfly BSD que mostra que entre o Scientific Linux, o FreeBSD, o NetBSD e duas versões do Dragonfly BSD, e realmente o desempenho dele é muito bom, muito comparado ao Linux. Apesar que o Linux venceu. No arranque, vamos assim dizer, né, o Dragonfly BSD foi melhor, mas no final o Linux acabou ganhando na história. Tem até mesmo uma outra tabela aqui mostrando o Dragonfly BSD e ele com o sua cache, que é um dos recursos que ele desenvolveu. Só que esse benchmark aqui não dá pra contar muito porque, assim, gente, ele é de 2012. O Scientific Linux utilizava o kernel 2.6.32 e o Dragonfly BSD também estava numa versão antiga era a versão 3.0, 3.2 então assim, já evoluiu muito o Dragonfly BSD tá na versão 5.6 uma coisa assim então teria que fazer outros benchmarks novamente então o interessante seria fazer a cada ano ou a cada lançamento por exemplo, sai um novo lançamento do Linux faz comparando com o novo lançamento ou sai um novo lançamento do Dragonfly BSD faz um benchmark comparando com o novo Dragonfly BSD e assim vai, então para isso eu separei mais dois ou três benchmarks aqui, tá bom para a gente poder analisar o primeiro aconteceu no Asia bsd Kong de 2017 na Universidade de Ciência de Tóquio esse não é baseado no sistema de arquivos mas é interessante porque ele foi baseado na questão de rede tá porque o responsável pela parte de driver de rede do Dragonfly BSD que é o Yamin Kiao acho que é assim o nome dele ele fez um benchmark comparando três versões de Linux seria o CentOS com o kernel 3.10 Duas versões de Debian, que eu acredito que seja o Debian mesmo, até pelo kernel, que é o 4.9. Um seria com RT, RX barra TX rings de 24 e o outro com 16. Duas versões de Dragonfly e BSD, uma com a opção invariant e o FreeBSD. E utilizaram o Nginx para fazer esses testes e os resultados foram esses daqui. A gente vê que o Dragonfly BSD melhorou muito no desempenho na parte de redes. Isso aqui foi feito com arquivos de 1K, arquivos de 8K e arquivos de 16K. Só que, quando chega na parte de bidirecional, de PV 4 o Linux ganhou. O kernel 49 16 ring chegou a ser parecido com o Dragonfly um, no último ponto lá, bom pra caramba, só que o Kernel 4.9 foi o melhor. E de todos os testes, o pior de todos foi do FreeBSD. Já vai vir a galerinha chorar aqui, né? Só que no próprio site do FreeBSD tem essa mensagem aqui, que eles mesmos falam. Um, Miroslav Lachman, acho que é assim que pronuncia ele mesmo falou que teve esse teste. E o pior de todos os testes foi do FreeBSD. Não adianta a galera me chorar aqui não, qualquer coisa vai reclamar lá, caramba. Inclusive, galera, interessante que isso quebra o argumento de um vídeo que eu fiz em 2016 Que eu recebi a mensagem de um cara falando assim que o FreeBSD com o UFS ou ZFS tem melhor desempenho que o Linux eu, O que me incomoda é essa arrogância aqui, ó é, não tem grande diferença para uma pequena empresa Mas para um provedor, um data center Nossa, isso faz toda a diferença, né E eu cheguei a citar o Hammer pra ele Naquela época Ele virou e falou assim, ó, que Hammer? Quer dizer, o cara nem conhece o sistema de arquivos do Dragonfly BSD E é um cara que defende pra caramba o FreeBSD Mas também Eu levo FreeBSD, eu falando mal do Dragonfly BSD Não é de se esperar muita coisa Então tá, isso eu falei Mais ou menos em junho de 2016 esse benchmark foi em março de 2017 Menos de um ano depois Pra você ver como é que assim Não adianta só ficar baseando no sistema de arquivos não Se você tem um drive de rede ruim Vai dar porcaria Drive de memória, drive de processador Vai dar ruim mesmo galera E isso aqui quebra também pra você que comentou isso aqui tá? Você que se diz desenvolvedor do FreeBSD E eu vou até ler a mesma mensagem aparecendo aqui Você diz aqui Que sobre o caso do DragonFly BSD o Mets não queria que o resto do time fizesse as mudanças que foram feitas no FreeBSD 5 e por isso decidiu sair. Anos depois ficou provado que as mudanças do FreeBSD 5 foram corretas e que o ganho de performance foi muito alto quando comparado com o que aconteceu com o Dragonfly BSD. E ainda diz o seguinte, se o time tivesse aceitado o que o Mets queria e deixado de lado as mudanças do FreeBSD, hoje estaria bem lá para trás no quesito performance. Será que é verdade mesmo isso, né? Foi na própria BSDCon que eles mostraram isso, tá? Mas voltando a falar de sistema de arquivos, uh, esse foi de 2017 na questão de redes, então, assim, tem também dois benchmarks que eu peguei no site Fornix, que um mostra, assim, a comparação entre o Hammer e o Hammer 2. Que, assim, o Hammer, gente, o Hammer 2, quer dizer, ele é um substituto do Hammer. Bem... Propício pelo nome, né? Mas assim, uma das grandes mudanças que eu vi, que pelo menos eu li e eu entendi, é que o Hammer, ele adotava o padrão b tree Ele adotava o esquema de b tree E o Hammer 2 adota o copy and write. É que não dá pra você ter as duas coisas. Eu estudando BTRFS, acabei descobrindo isso. As duas coisas são incompatíveis. O único sistema de arquivos que eu conheço, que é b copy and write, é o BTRFS. E eu vi que o BcacheFS também é, conseguiu ter essa característica. O ZFS, por exemplo, não é, ele só é copy and write. E vários sistemas de arquivos são assim. Se ele tem b ele não tem copyright, E se ele tem copy and write, ele não tem b Então, é sempre assim, galera. Então, assim, tudo bem. Agora, fazendo uma análise aqui do benchmark entre o Hammer e o Hammer 2. Honestamente, galera, <risos> deu gosto de ver a diferença de um para o outro, viu? A melhoria foi muito grande. Aqui tem tá uma análise que vocês podem conferir. Os links estão na descrição desse vídeo. Foi muito interessante mesmo. Mas é lógico que nem todo momento o Hammer 2 ganhou do Hammer, né, galera? Por exemplo, a gente tem isso aqui no na questão do blog bench, que o Hammer ganhou do Hammer 2. Essa aqui é também no compile bench, versão 0.6 no initial create, o Hammer foi melhor também. Então assim, o bom de benchmark é isso, né, que você pode analisar o que que você precisa melhorar e trabalhar naquilo. Isso aí é interessante. Beleza. Isso aqui foi comparando o Hammer com o Hammer2. Só que quando chega no Linux, galera, a coisa muda um pouco. Bom, o, o Fornix também fez um benchmark entre o FreeBSD com ZFS, o TrueOS com ZFS on FreeBSD, o Dragonfly 5.4 com o Hammer2, o Ubuntu 19.04 com o XD4, com ZFS on Linux e com F2FS. E o Clear Linux 27460 com a XT4 e os resultados foram esses aqui. A gente vê que não adianta, ainda tem coisas que precisam ser melhoradas, mas o que eu percebi que assim, onde o Hammer 2 perdeu para o Hammer foi exatamente onde ele perdeu também nesse benchmark. Mas foram realizados outros testes também, e mesmo assim ele ainda perdeu. É lógico que tem momentos que ele ganha, por exemplo, na questão do PostgreSQL, na questão de read, write, ele foi melhor do que todo mundo. Só que, no próprio PostgreSQL, na questão de read only, ele não tem um bom desempenho. Foi até melhor que o FreeBSD com ZFS. Mas ele ainda perdeu para o Clear Linux, para o Ubuntu com o XT4 e com o F2FS. Outro ponto bom foi no SQLite, que eu percebi aqui no, na questão de insertion do time de SQLite. Que assim, no Last is Better, ele saiu melhor do que todo mundo Então assim, um ponto bom que eu achei do Hammer 2 Até comparado com o Hammer E nesse outro benchmark Foi na questão do PostgreSQL e no SQLite Que assim, ele se saiu muito bem comparado aos outros Sabe, então assim, isso é uma área que o Dragonfly BSD pode explorar Que na questão do PostgreSQL Ele saiu melhor do que todo mundo Então assim, de repente... Serve de propaganda para ele. Tem outras coisas que podem ser exploradas também, por exemplo, nessa questão do Nginx. Porque no próprio site do Dragonfly BSD, você vê que assim, já teve empresas que utilizaram o Dragonfly BSD em ambiente de produção. E tem empresas que ainda usam. Porém, tem outras coisas que não dá. Por exemplo, o servidor de e-mail, eu vi que assim, eles falaram, a gente não garante. A gente usa o no nosso servidor, mas a gente não pode garantir que vai funcionar bem. A gente ainda tem que trabalhar muito nele. Então assim, o Hammer 2 é melhor? A minha resposta é não. Agora, tão bom quanto? Sim. E vice-versa. Ah, os fs o BTRFS e o XT4 são melhor que o Hammer 2? Não. Tão bom quanto o Hammer 2? Sim, isso eu digo. É que assim, a gente tem que avaliar aonde que ele é melhor. Como no caso aqui do PostgreSQL, do SQLite. Então assim, aonde ele é melhor, aplica-se ele. onde ele não adianta, ele aplica outra coisa. Isso acontece no BTRFS, gente. Uh, a maioria da galera aí do BTRFS, ou pelo menos a grande parte deles, são contratados pelo Facebook. Eles trabalham lá dentro, só para desenvolver o BTRFS. E eles mesmo relatam lá, o próprio criador do BTRFS trabalha lá dentro. Ele falou assim que eles estudam aonde vão aplicar o BTRFS lá dentro. Não é tudo BTRFS lá no Facebook. Mas, assim, grande parte ali é. E, assim, eles analisam isso aqui. Nessa aplicação a gente consegue colocar, nessa outra não dá, então a gente coloca outra coisa. O que, que a gente vai colocar nessa? E é assim que você estuda para poder uh, implantar um, um sistema para com um sistema de arquivos. A mesma coisa vale aqui para o uh, Hammer 2. Tem coisas que eu ainda acho que precisa melhorar, por exemplo, na questão do volume máximo dele, que é só de 1 um exabyte ou um pouco mais de 1 um exabyte. Porque, por exemplo, no ambiente igual o Facebook mesmo, não daria. Porque o Facebook gera em torno de 4 petabytes de dados por dia. Quer dizer, antes de um ano já teria atingido o limite máximo dele. Ou não sei que a gente aproveita bem esses recursos dele, nessa né? questão, por exemplo, de, é, do layout dele. trabalhando trabalho no layout do sistema de arquivos, na compressão, porque ele usa o, o LZ4 como compressão. Então, eu, assim... Eu vou ousar dizer que pode se aumentar aí para uns 3 exabytes, sabe? Pode ser que eu estou errado. Pode ser até mais ou pode ser até menos, não sei. Mas eu acho que precisam trabalhar nessa questão de uh, volume de storage dele. Tem também na questão de extend uh, attribute file, porque ele não tem ainda recurso disso. A questão de cluster tem que trabalhar... Eu vi que ele é muito bom para SSD, mas não para HD. Não necessariamente o Hammer 2, que eu digo, né? Então, assim, precisa-se trabalhar em vários pontos ainda. Apesar que ele tem muitos recursos bons, ainda precisa-se trabalhar em outros. E, galera, tipo assim, eu acho que as empresas podiam dar foco no Dragonfly BSD. Por exemplo, eu acho que a Sony poderia ter adotado no Play 4, já que no Play 4 é x86. Pode ser que eles venham também querer ele importar, né? Tem essa questão, né? De repente para ARM, como o caso da Nintendo, que utiliza também o kernel do FreeBSD, mas na arquitetura ARM. E aí, outro ponto que tem que trabalhar no FreeBSD, essa é a minha crítica. Ele só tem x86. Poderiam estender ele, pelo menos, para ARM. Porque, galera, ARM está muito forte aí no mercado. E até um ponto que eu coloco aqui. Tá muito bom o desempenho dele, mas é muito fácil quando você tem uma única arquitetura. Diferente do Linux, já ultrapassou do NetBSD. Porém, por outro lado, né? A equipe do Linux é muito maior do que o do Dragonfly BSD. Tem tudo isso a analisar. Ah, mas também, por exemplo, a questão do PFSense. A equipe do PFSense poderia dar uma olhada no Dragonfly BSD, já que eles só trabalham com X86. Então é isso, galera. Eu acho que eu falei tudo que eu queria aqui. Eu acho muito bom o desempenho do Hammer 2, sim. Muitos aspectos melhor, em outros não. Então é isso. Fiquei feliz pra caramba de fazer esse vídeo e por essa pergunta que me motivou inclusive a fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Compartilhe com os amigos aí pra saber mais sobre o Hammer. Também vão lá dar uma olhada no Dragonfly BSD, vale a pena galera. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, a equipe do Dragonfly BSD tá fazendo um trabalho excepcional. E não esqueçam de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, galera. Que aí você vai aprender Linux de verdade, beleza? É isso aí, um abraço e falou. Ah, vou comentar aqui, galera, que uma aluna minha passou na LPI. Isso pra mim é muito satisfatório, galera. Então é isso, um abraço e falou.